Falso romantismo. O amor em poucas palavras não existe modo de cedido. O ser humano tenta pôr em prática tudo aquilo que foi sentido, sendo a maior teoria de alguns séculos. Envolvendo todo e qualquer tipo de afeto, sentimento onde tem gesto de humildade, gratidão. Tempos de cantar com a voz a tal emoção, sentimento que não deixava nenhum homem ganhar seu milhão. Amar uma pessoa não precisa ter cor, gênero ou idade. Para viver aquilo que já foi escrito. Talvez pelo destino. Sem um pedal a bicicleta não se move. Sem a bola de sorvete não se tem a casquinha. E sem a sua mão não existirá a nossa juntinha. O amor sendo pela etimologia da palavra oculta sem definição. Sendo uma onda no mar. Eis de me empoeirar de saber o que é. Melhor do que ficar imaginando que és. Irei à procura do verdadeiro amor. Sendo ele oculto ou nítido. Entregarei pétalas sem espinho. Para não machucar minha linda flor. Sem citações filosóficas, venderei obra em vida, mas o quanto se me custará por tê-la em minha vida? Diz que é o amor da minha vida e diga que vai ser minha. Ou talvez, talvez só, só minta. Só minta.